Na tarde desta quarta-feira, policiais federais tiraram foto das pichações, de lojas e de bancos do centro de Trairi. O intuito é encontrar o autor ou os autores das pichações. Bem, a avaliação é de uma nítida tentativa de retaliação ao trabalho sério e corajoso e imparcial que vem sendo feito. E o recado que pode ser dado é que o criminoso que praticou este ato de vandalismo já está identificado e será objeto de ação penal e, eventualmente, até de prisão, uma vez passado o período de vedação legal para tanto. Já podemos adiantar o nome desta pessoa ou ainda está exigindo? Não, ainda está em segredo de justiça.